Oi gente, vamos dar banho e na Lara Gente, toma muito cuidado Para eles não lamber Porque isso aqui é anti ó. Eu coloquei E acrescentei mais um aqui Tá bom? Aqui ó Seja com Eu vou banho em água fria Porque hoje está muito quente E essa aqui é a Lara E é só com pulga Então eu vou dar banho no shampoo anti-pulga Ih, bebê, vamos dar banho nela, mano? Vamos dar banho com o shampoozinho de pulga, mano? Cuidado, que eles não amam bem o shampoo, viu, gente? Já vamos dar banho, olha a neném. Vamos dar banho nenê. As pulgas, gente, olha. Olha a pulga saindo. Tá do shampoo. Tem que dar banho no neném, né, meu filho? Aí, ó, põe o shampoo na mão. E, ó, e desfeito. Né? sim um, evita deixar cair no ouvido tá e aí as ruas gente olha aqui ainda não tá é gente. olha aqui na minha casa ainda não fiz o piso que eu tô tirando a terra aí tá, tem terra aí dá mais fuga ainda. Aí tem que ficar dando banho de 15, esquisitinho. Né, é a Lara e aí, meu pai, vamos dar bolinha na minha filha. Segura ela para o lugar que eu vou. O que você pode fazer também? Pega o talco, compra o talco. Tem um talco pra curva. Aí você pode colocar onde eles dormem o talco. Pode, depois da banho, você pode passar o talco neles. É nada. Olha a curva, aqui, Olha. Um bacio. Pausa aí, Oh. Vamos lavar o rostinho, meu filho Olha o nariz que eu mexo com a terra aqui Fica sujo é. oh, Vamos dar banho. agora a gente, shampoo aqui, ó É condicionador também De shampoo e condicionador Olha, que filho, ele é bom Ele é cheiroso, tá? Já... Vamos tomar banho meu filho Toma banho, meu filho. Toma banho. É, bebê. Porcozinho. Eu achei tão gostoso esse shampoo. Pode comprar esse aqui, gente. Que é bom. Só eu dedicar pra você Ó. Esse aqui é 3 em 1. Condicionado do shampoo. 3 em 1. É, 3 em 1. Ele também é 3 em 1. Aqui, ó. 3 em 1. Ele também é um tipo de... Ele... fuga? É três em hum. Condicionador e hidratante. Ele é shampoo, condicionador e hidratante. Por isso que é três em é bem cheirosinho. É bem cheirosinho. E já esse aqui eu não gostei muito, não, porque ele parece uma água. Aí fica, fica ruim para dar banho. Mas ele é anti-pulga Ele é bom que ele é anti-pulga, né? Só passa ele É, tem passar ele primeiro. Tem que tomar cuidado, senão você, você.. Porque se você não tomar Ele virar assim, ó, ele é uma água. Ele vai, vai todo. <risos> Tá bom, dá tchau pessoal, gente. Tchau, inscreve no meu canal e dá um like e compartilha meus vídeos. Né Lara? Não chora não, bebê. Tchau ah, tchau. Tchau, meu filhinho. Oi, coxinha. Você fica felizinho depois de tomar banho, gente. Hoje tá muito quente, eu tô dando um banzinho. Tchau, tchau. Calma, vê se você salve isso aqui logo antes que perde, ó. Pausei! Pra salvar, ué. Onde que eu salvo isso? Isso aí, ó. Aonde? Aqui, Aqui? Não vai desligar aqui, não?